Got some new feelings that make you uncomfortable Não acho? Não, acho que dá pra ficar o abiso normal, assim. Agora não tá. No caso, é não é tanto. Eu não. Mas tem um mapinha aqui, agora que eu vi. Hum. Não, hum. bolacha não Bolacha, assim. Hum, gostinho de óleo. Não tomei gosto de óleo. De, não é óleo, chovete bloco. Não. Tem que ser mais... até o final, né? De chocolate. Não tem que segurar bem. Não tem problema. Esse é de chocolate Vai chegar que chocolate preto. O que que não abre ele? Tenta. Ah, ele rasa, né? Ele é a embalagem é pra esse mesmo. Ó. Ah. Essa peça é melhor. Dá <risos> é melhor, não. O outro é melhor. É que o chocolate deles não tem luz com os nossos. Hum. Não, é bis? Uhum. Ah. não lembro Lembra Uhum. Vamos levar um bote? De bom jeito, hein? <risos> é parece marshmallow. A textura eu acho que lembra. Mas é de arroz, né? Não, acho que é tudo rasgado mesmo. Ah, vocês querem não sei se quero não. Hum. O cheiro é melhor que o marshmallow. Ah, não. Tem uma coisa dura dentro. A textura é de marshmallow. Hummm. gosto de é médio Não tem. Hum, tem gostinho de marshmallow mesmo. É. Não gosto de é remédio. Achei um merda. Hum. Hum. Não é assim, Nossa Não, eu achei horrível. Que delícia, eu vou querer comer isso sempre. Mas não é ruim. Não, tem gosto de mariola. É mariola? Não é, né? Não, aquele é sorvetinho. Maria Mole. Aquele sorvetinho, Maria Mole. É, eu gosto de Maria Mole. É horrível. Não, come assim. Alguns dias depois, da última vez que eu gravei alguma coisa, uh, eu fiz o Buda pra gente jantar. E, gente, foi impossível de comer o negócio. É absurdamente apimentado. A gente tentou misturar com requeijão e não roubou. Então, foi 20 e poucos reais jogados fora, que não deu pra comer, realmente. É muito forte. E eu peguei o mais fraco. Eu peguei o rosa, que é o carbonara. E tem o preto, que é o extremo, e o vermelho, que é o top. Tipo assim, na frente, eu vou botar as imagens aqui pra vocês: tem um patinho. E ele tá no rosa, com uma. tipo, de boas cozinhando, acho, com uma coisa na mão. No preto, ele tá com um mini foguinho saindo da boca, e no vermelho, ele tá com uma baita chama. Que seria a, o mais picante dos três, né? Então, assim, fica a lição pra não comprar coisas apimentadas que sejam feitas na Coreia ou no Japão. Porque é impossível de comer. Mas, comprei também, lá na feira, balinhas pra provar. E o Beto não gosta de bala, então eu vou comer sozinha. Aí, eu tô pensando em provar essa aqui hoje. Que é a Anytime. Eu não sei do que que é, eu não sei nada. Ela é assim. E eu não sei, entendeu? Vamos provar. Eu amo bala, então... Ah, eu comprei isso aqui também, mas eu já mostrei em vídeo. Que é chiclete E esse aqui é muito bom. De melão, vem quatro dentro dessa caixinha. Muito bom mesmo, então... Vamos provar a bala. Meu Deus, ela é azul. Ah, ela tem camadas. Eu tô com medo. É um mentol, mas vamos pesquisar. Ela é de xilitol. Ela ah, não tem açúcar. Bala de xilitol com menta faz bem para a saúde, pois evita cáries dentais e possui poucas calorias. É isso aí. Extrato de ervas, adoçante sintético, corante azul, xilitol... E É isso aí. Ah, é só uma bala xixi É uma bala que não tem açúcar. E pode ser consumida por crianças, adultos e idosos. Eu não ridículo dar isso para criança porque é duro. Ó. Vou tentar morder. Basicamente, como comer um house de menta. Achei bem sem graça. Aí tem. Eu ia comer só uma, mas eu achei tão sem graça comer é outra. Essa aqui é de blueberry. É uma balinha de blueberry. que não, não, não, não, não. <risos> também é dura hum. aí é gostosinha ela é mais azedinha sabe que é nem blueberry mesmo, blueberry também não é muito doce. Mas é bem gostosinha. Tudo eu procuro na internet pra ver o que tá escrito. Então não sei. Essa é bem gostosa. Eu mordo. As balas, mesmo sendo duras. para de família, eu aprendi com as minhas tias a morder bala. Pirulito. Então... Bem boa, podia ter comprado um pacote Nossa Tá 20 reais Um pacote dessa bala Na internet, eu tô olhando É bom, gostei É gostosa Tem gostinho da fruta Não é extremamente doce Não é enjoativa Só tem que cuidar pra não engasgar, né Porque ela é do tamanho perfeito pra isso. E a última mala diferente que eu comprei é essa Super Soda. Que eu não sei se é ou não é. Mas eu vi a Nina Secrets comprar uma. Hein? Que era parecida com o pacote dessa. Que era super azedo. Tipo assim, digital. E aí eu comprei pra testar. Pra ver. Acho que é. Porque ela tem... Coisinha ao redor, de eu tomar água. Por que eu faço isso, né? Ela tem. a poeirinha. Que ele é ao redor, parece. Vamos ver. Uhum. Chegar no meu lábio. Meu Deus, é muito azeda. É exatamente essa. Que é muito azeda. Agora eu tirei o açúcar ao redor. Que não é açúcar, né? É tipo um ácidozinho em pó que eles botam nas balas. Mas ela é muito mais forte que a Fine. Muito. E é bem azeda. Eu lembro que essa tinha na, na banquinha várias cores. Tinha azul, amarela, vermelha, se não me engano. E eu peguei a azul. Porque era a cor que eu lembrava que a Nina tinha pego. Mas eu não sei o que são as outras. Depois que tira o pozinho, ela fica uma bala normal. Vou morder pra ver. Hum, dentro tem mais. Essa bala do pacote preto, ela é de color. é a mais cara, custa 30 reais o pacotinho. E a amarela é super limão. Nossa, se a azul já é isso, imagina. A amarela deve colar a boca. Eu tô salivando muito por causa do azeite. A melhor é a de blueberry. Essa aqui é maravilhosa. Compraria fácil, mas comeria como bala do dia no meu dia a dia as outras só para brincar mesmo porque não é gostoso assim eu também sou mais de bala de iogurte sabe aquelas macia então também não é muito a minha praia o chicle é bem gostoso eu ainda não abri o de uva tá fechado ainda tem que provar depois mas o de melão tem o gosto do melão mesmo é incrível muito bom então encerramos por aqui os testes de doce e voltamos em breve com mais.